E aí galera, é... tô aqui no CubeCraft novamente Num vídeo aqui Que ainda tá nesse lobby de Halloween, mas não tem nada a ver com o Halloween o vídeo Porque eles não tiraram ainda, já é dia 7 quando eu tô gravando E não tiraram ainda, Vamos ver quando que eles tiram Vou jogar esse modo aqui, né É... Gear Rush, que é tipo corrida de light E já vai sair, tipo isso aqui é um bagulho que fica trocando, tá ligado? Vamos lá, jogar umas corridinhas e é isso aí Então aqui né, primeira partida É... eu não vou explicar muito O lag Ora, vamos explicar muito porque vocês vão ver aqui o que está acontecendo Vocês vão entender Mas basicamente a gente só tem que correr Tipo o Mario Kart, tem os Power Up aqui também Os poderzinhos Para de falar inglês, meu Deus E também tem esse boost aqui Você aperta o botão de trocar o item Para uma secundária, daí ativa Oh meu Deus Ah, odeio Os caras usam aí. a gente está bem ruim e a gente nem errou E tá assim Essa é pra cá? Tá relaxa que eu tenho o bagulhinho aqui Aí eu subo de novo Meu Deus A gente não precisa ter Se preocupar em... em cair Porque é só a gente usar o boost e a gente vai pra cima de novo Ah é né? Melhor ficar Não Não é melhor ficar assim não Aí isso aqui eu posso tipo Fazer assim aí é dar hit nas pessoas Tá a gente tá em quinto E a gente não errou nenhuma vez os caras que estão muito... Meu Deus. Os caras que estão muito nervosos. Mas eu acho que não estão tá muito longe da gente, não. Eu acredito que a gente esteja bem próximo. Ah, não. Os caras já completaram. A primeira. E eu completei agora. Eu não sei como, mas eu estou muito atrás. Será que dá tempo? Ah, que merda. Tem os Aumentar a chanx pra ver se Que tá demorando pra carregar, tá ligado? Nossa, a gente tá muito atrás Porque esse você não pode apertar a que Você tem que apertar lá em aplicar Uma merda isso aí Porque É mó bonita aqui a decoração, a gente não pode nem ver, né? Nossa, os caras já terminaram? Caramba, não sabia disso não Faz um rastro de teia aqui, é apelão Ah, que droga. Pior que dá, mas eu. Extraí ali. Então, bora pra próxima. Vamos aqui pra segunda, esse aqui eu vou me esforçar pra. Ficar lá na frente. Beleza, não falhou aqui. Não deu pra falhar, né? Que é lag. Culpa não é minha. Então. Pior que acho que às vezes até cheguei a errar o caminho. Tá, consegui escudo. Então. Não sei como, muito bem como funciona, mas parece que. Os power dos outros não me atinge. Acredito que seja isso. Será que eu consigo acertar? Não, muito lag. Muita desvantagem ser brasileiro hoje em dia, hein. Pior que eu não tô falando nada é que eu tô concentrado, né. Tá, tô em si. Ah, droga, eu fui lá pra cá. Eu tô em terceiro agora, porque errei ali. Mas eu tô bem próximo do primeiro. Isso que importa. Acho que... Quatro agora? Ah, peguei o caminho longo. Mas estão bem perto. É possível. Duvido que... Está doendo bem sofre com isso. Aí foi a primeira volta. Ué, o que aconteceu? Colidinha onde, gente? Não, não é possível. Tá tão bem. Não, agora eu vou dar 100% de mim, porque... É nas desvantagens que a gente aprende a ser melhor que os outros. Melhor não, né? A superar as dificuldades. É complicado né? pensar em alguma coisa pra falar. Será que você tem? Tá, tô em quinto? Como? Meu Deus. Tá, consegui pegar um atalho aqui, pelo menos. Quase. Os caras já devem estar tá terminando, né? Algo me disse que eu peguei o um caminho ruim. Ah, tá em terceiro, parece. O muda muito porque a galera é. Eu vou passar desse. Eu confio. Ah, não. Tava bem. Um quarto de novo. Então bora lá, né? Pra, possivelmente, nossa última partida. Já começou dando ruim, né? Começou, começou. Então vamos lá. Pegando aqui por baixo. Aqui por baixo tem menos obstáculo, né? Droga. Tinha que ter ele pela esquerda. Que é mais rápido. Aí, a gente tá lá na frente. Tá, já foi, já foi. Sem arrependimento isso aqui. Então... Ai. Então vamos de novo por aqui, né? Onde eu deveria ter ido? Na verdade não sei se é o... Mesmo lugar. Vamos atacar isso aqui? Porque... Não vou conseguir assinar ninguém mesmo. Ai. Ai, meu Deus. Quase bati ali. Que agonia. Ah, de novo. Vou... Me guiar por aqui. Ai, caramba. Se eu acho alguém. Aquela peninha lá, quando ela, quando ela vem, você carrega a barra de bucho toda. Muito bom. Pelo que parece, eu tô bem próximo dos, da frente. Tá essa parte aqui é por cima, porque não tem nada em cima. Eu praticamente ficou só voando. Tem bem pouca pessoa nessa aqui. Ai meu Deus, quase. Bora. Ai, ai, ai, ai. Como que os caras passam aqui tão rápido? Que os caras ali que estão tá em primeiro. Ai, o cara já terminou. Essa é tem que terminar em terceiro? Não, não é porque acontece isso. Nossa. Muito vacilo, hein esses caras, tipo, esse tempo todo aqui que eu tô chegando até lá, por que eles conseguiram encurtar isso? Não faz sentido pra mim. Então é isso, galera. É, Jogou aquele modo ali, Wing Rush, que é azazinha. Eu gostei bastante de jogar ele, é... Bem diferente do que normalmente a gente joga Minecraft, né, a corrida de Elytra. Lembrando que tinha um modo bem parecido no, no Xbox que eu jogava antes. Mas enfim, é, Valeu por assistir até agora. Valeu por assistir. Se inscreve. Né? Faz tudo o que precisa fazer num vídeo do YouTube. E tchau. Até o próximo vídeo.